Olá, nesse vídeo eu vou te dar as orientações para a elaboração do planejamento do podcast da disciplina. Cada disciplina vai gravar um episódio de podcast que vai compor o nosso podcast do FMS Digital. Vamos lá? Esse aqui é o nosso template, você vai preencher o nome da disciplina, o nome do professor especialista, o título para o episódio, que pode ser o nome da disciplina, ou se você quiser criar um título diferente também pode criar o nome dos convidados se tiver convidado a mini bio dos convidados se tiver convidado e aqui você vai escolher que tipo de episódio você quer gravar a gente preparou aqui é, quatro tipos de episódio então pode ser uma entrevista com roteiro de perguntas pode ser um bate-papo livre pode ser uma apresentação de pesquisa ou uma apresentação de curiosidades relacionado Alguma temática da disciplina. Então, o roteiro do episódio ele vai seguir esse fluxo, a entrada de uma vinheta, a apresentação pessoal do professor especialista em 30 segundos, a apresentação do tema do episódio em um minuto, a apresentação do convidado pelo professor especialista quando houver um minuto também, a fala inicial do convidado ou dos convidados quando houver em um minuto também, e a gravação do conteúdo de acordo com o tipo do episódio, de 16 a 30 minutos, tá? Esses itens em vermelho, a geade que vai inserir na edição, e o professor especialista, então, precisa se preocupar com o roteiro de acordo com o tipo do episódio. Então, a gravação do podcast ela vai ser realizada no estúdio virtual do StreamYard, o mesmo utilizado para gravação de videoaulas, as imagens não serão utilizadas, então não é necessário preocupação com o fundo, com a iluminação e as demais orientações que são utilizadas para gravação de videoaulas. E cada episódio é, tem que ter uma estruturação para o tempo estimado no item 6 do roteiro. E aqui nós elencamos orientações para cada tipo de episódio. Na entrevista com o roteiro de perguntas, esse tipo de episódio requer que você elabore duas ou três perguntas de acordo com o tema do episódio para a condução da entrevista. Essas perguntas podem ser articuladas com o próprio convidado. No bate-papo livre, é, você pode desenvolver em torno de um tema, de uma forma mais informal, sem perguntas. As perguntas podem surgir durante a conversa, mas a ideia é que seja uma conversa mais livre e não tão estruturada. Apresentação de pesquisa... Esse tipo de episódio será gravado pelo professor especialista e deve se basear num roteiro estruturado de leitura. Então, para esse tipo de gravação aqui, você vai escrever o texto e ler o texto. É a forma mais adequada de fazer isso. Mas se você quiser estruturar tópicos e falar sobre esses tópicos, também é possível. O que a gente não gostaria é que fosse uma apresentação de aula. Né? A gente espera que seja realmente... É a apresentação de algum resultado de pesquisa de uma forma estruturada, mas não é uma aula. E também a apresentação de curiosidades. Esse tipo de episódio ele é gravado pelo professor especialista e também precisa se basear num roteiro estruturado de leitura de alguma curiosidade ou atualidade relacionada ao tema do episódio. Novamente, não é uma apresentação de uma aula. Tá? Então, aqui, é esses dois tipos, né? o 3 e o 4, Quanto mais estruturação do texto para a gravação, melhor para a qualidade do episódio. Lembrando que a responsabilidade para fazer o convite de pessoas externas, podem ser colegas da UFMS ou podem ser profissionais, pessoas externas da UFMS, a responsabilidade desse convite é do professor especialista da disciplina, pois é o professor que vai ter essa articulação para fazer uma entrevista, para fazer um bate-papo sobre determinado assunto da disciplina. E quando esse planejamento estiver pronto, dentro do prazo estabelecido, você vai lá na central de apoio para professores, planejamento didático, agendamento do estúdio virtual, e aqui você vai escolher um horário disponível para gravação, Vai colocar aqui os seus dados, vai indicar o título da aula ou do podcast, o slide ou documento de roteiro do podcast, vai indicar se você vai usar o espaço físico e aqui você vai digitar sim ou não para podcast. Se for podcast, você digita sim e se for vídeo aula você digita não. Outra dica super importante, quando você for fazer o agendamento, mesmo que o documento não esteja 100% completo, é muito importante que você envie o link para o agendamento, pois esse link fica registrado e a equipe de produção fica com a referência do material que precisa ser produzido e editado. Então, é muito importante que você preencha todas as informações do agendamento corretamente para facilitar o trabalho e o fluxo da produção do podcast. E se você tiver alguma dúvida que não esteja contemplada no nosso template ou no guia para os professores especialistas, você pode contar com a nossa equipe multidisciplinar.